Não fizeram com o Bolsonaro. O Bolsonaro disseram, não, tudo bem, com você não, você fica aí segura a onda, porque precisam dele. Sabe para quê, Ramos, que precisam dele? Para ele se autoafundar e fazer os votos migrarem para o Moro. Porque se não tem, mais ele fazendo esse monte de merda, um sequencial, entendeu? Aí, pode, aí sim o, o senhor imponderável da Silva pode entrar forte aí. É, na roleta. Pois é. Aí sim. Agora, assim, me parece bastante é, sintomático, sabe? Essa ideia de que os caras já falaram. Ó, isso aí é assunto proibido daqui para frente. Falou, tá preso, tá? Vai pro cilindro mesmo. Não tem essa não. Entendeu? É isso e esquema de zazap. Ou seja, o que que estão falando com esse recado, Romulus? Não é que as pessoas não vão passar a Zazap, é que você não vai ter mais a coordenação da central que teve antes. Só que ela soube se camuflar, a gente sabe. Vamos sempre lembrar a frase do, do general Rego Barros, o general Rego Barros falou na despedida dele do Centro de Comunicação Social do Exército quando ele assumiu o porta-voz da presidência da república. Ele ficou quatro anos no Seconsex. E ele disse, coube ao exército em 2018 se tornar o maior agente influenciador das redes sociais. Entramos no submundo delas. No Facebook, no WhatsApp, no não sei o quê, no raio que o parta e nos tornamos o principal. Sumiu! Sumiu! Virou um problema do velho da Que financiou uma rede de WhatsApp que ninguém sabe exatamente é, os números, como funcionou, quem foi, quem fez, porque são estações descentralizadas, é célula esse negócio, funciona assim mesmo, você nunca chega ao nó da rede, e aí ele parece que fez a eleição. Então é o seguinte, se espalhou essa versão que é a mesma versão que é absolutamente necessária de ser espalhada, o homens, de que foi o WhatsApp, foi o kit gay, foi o não sei o que, que elegeu o Bolsonaro. E não foram as falcatruas institucionais que foram feitas. Dentre elas, prendeu o Lula. Vamos ser muito claros aqui. né? Claro. Assim, talvez não... não não tivesse, mas enfim, foi decisivo isso, pô. Caramba. E agora a gente já tem toda a máquina azeitada para o controle desses personagens, que é vamos dizer assim, o consórcio, espada, toga, isso está claro, sempre foi ele, né, e que ele vai se replicar de novo em 2022. E está fazendo exatamente as mesmas coisas. Freando é, a ideia de que... Eu até, até achei, vamos até comentei com você, que até que soltaram cedo a candidatura do muro, eu achava que ia ser mais para março e tal. Mas, enfim, foi agora. Eu sou um cliente banestado. Tu és um cliente banestado. Ele é um cliente banestado. Nós somos mais Paraná Venha já para o Banho com Estado O banco do meu Paraná Com poupança, que sem dever Gente da terra pra lhe atender